Esse, esse, esse, esse, esse, esse. Muito obrigada pelo carinho, pela acolhida. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, nesse estado que foi o berço do nosso partido, onde o PT começou. Marinho, você tem uma grande responsabilidade, inclusive comigo, para me ajudar a tocar esse partido. São Paulo tem uma grande responsabilidade com o PT nacional, quero te dizer isso, e vamos precisar estar muito juntos, muito próximos, para que a gente possa dar respostas concretas aí ao povo brasileiro. Quero saudar a mesa, em nome da Márcia Bia, saudar todas as mulheres, companheiras aguerridas desse partido que estão aqui, e que eu fico muito feliz de poder assumir a presidência representando as mulheres do PT. Quero também fazer uma saudação ao Emílio, que está deixando a presidência, com quem a gente tem uma caminhada, ao Zaratini, ao Marinho, que é o nosso novo presidente, que vai estar comigo aí à frente do partido, ao nosso líder aqui, Alencar, na, na, na Assembleia Legislativa. Quero também fazer uma saudação muito especial ao presidente Lula e a todos os companheiros que estão aqui representados na mesa, aos movimentos sociais aos delegados e delegadas que participaram do nosso congresso, a nossa militância, filiados e filiadas. Não posso deixar de fazer uma saudação muito especial ao Rui Falcão, a quem eu tenho a responsabilidade de substituir, Rui, e espero que você possa estar ao lado aí nessa caminhada nos ajudando. E também uma saudação especial, já que eu não tenho a bancada do Senado aqui, eu quero saudar o nosso ex-senador, sempre senador Eduardo Suplicy, que a gente tem muito carinho, viu? E dizer para vocês, gente, que nós estamos num momento muito legal do nosso partido. Apesar de nós estarmos numa crise política profunda, com muitas dificuldades, o sexto congresso foi um sucesso, não foi? Nós tivemos 600 delegados, mais de duas mil pessoas participando, um congresso que debateu política, que discutiu, que não escamoteou divergências, mas que saiu com uma profunda unidade política tática, mostrando para o Brasil que o PT sabe o que fazer em momentos de crises. Inclusive, a imprensa me perguntou como é que a gente explicava, viu, presidente Lula, que tivesse um partido que estivesse de pé, firme e tivesse a principal liderança política popular brasileira e esse, essa liderança estivesse à frente nas pesquisas. Aí eu disse para ele, sabe por quê? Nós não defendemos interesses, nós defendemos causa e é a causa é do povo brasileiro. É por isso que esse partido segue de pé e segue firme. E foi esse partido que fez o sexto congresso e que está dando respostas à sociedade. Saído de um governo que trouxe transformações importantes para a sociedade brasileira, mas na perspectiva de voltar para um governo. Agora, aprendendo né, já com os seus erros, transformando eles em aprendizagem e também na perspectiva de avançar, com um programa muito mais avançado para a população brasileira, para alternativas do desenvolvimento do Brasil. E como eu disse, o Congresso do PT transcorreu num clima de muita unidade política. Nós temos clareza o que fazer nesse momento. E nesse momento é fora Temer. E aí eu queria dialogar com o que o Haddad disse aqui, que foi o julgamento de ontem. Para mim, o julgamento de ontem não era o julgamento da chapa, porque não era a Dilma que estava sendo julgada. O que estava sendo julgado ali era Michel Temer. E o Tribunal Superior Eleitoral mudou a sua interpretação para manter Temer no governo. Se fosse a Dilma, eu não tenho dúvidas nenhuma, eles iam continuar com o mesmo processo iniciado, com a colocação de provas que não serviam naquele momento, mas iam retirar a presidência. Então, infelizmente, nós temos sim a participação do Poder Judiciário num processo político no país. E isso é muito ruim para estabilidade das nossas instituições. É muito ruim para a crise brasileira que nós estamos vivendo. Porque sabe o que vai acontecer agora? Agora a Procuradoria-Geral da República vai pedir o indiciamento do Temer, a denúncia e vai ter que se sub submeter à Câmara dos Deputados. Nós vamos ficar lá um tempo debatendo se abre processo ou não contra o Temer. É possível que não abra processo contra o Temer, porque ele tem dito que tem 200 deputados e que não vai sair fácil do governo. Agora, eu fico pensando, e o povo brasileiro? E os 14 milhões de desempregados, presidente, que nós temos? As pessoas que estão sofrendo? Quem é que está governando esse país? Qual é a alternativa que tem? Quem é que está pensando no povo? Nós vamos ficar com um presidente que está morto já, tentando se proteger e não governando o Brasil. E instituições numa série e grave crise. Por isso é que a gente defende a bandeira das diretas já, porque é uma bandeira que unifica, que traz a esperança ao povo brasileiro. Só o voto, a legitimidade popular é capaz de fazer com que o Brasil saia da crise. E nós construímos algumas coisas importantes nesse processo. O Zaratini falou aqui, Fizemos a frente ampla dos movimentos sociais pelas diretas já, João. Estava lá o MST, todas as entidades, Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, CNBB, OAB, todo mundo querendo eleições diretas. Mas também a frente suprapartidária, com o PSB, com o PDT, com o PT, com o PCdoB, com o PSOL. E o primeiro comício nosso dessa frente suprapartidária vai ser na Paraíba, no dia 22. Nós temos que fazer comícios assim no Brasil inteiro, criar os comitês, mostrar que é por aí que nós vamos sair da crise. E não por acordos, não por convenções dentro do Congresso Nacional. Nós não vamos aceitar a eleição indireta. Nós não aceitamos em 85 que era para romper com uma ditadura. Por que, que nós vamos aceitar agora que é para continuar com golpe? Nós queremos romper com isso. E só o voto, companheiros e companheiras, é capaz de nos tirar dessa enrascada. A aliança que estão fazendo hoje no Brasil entre o capital financeiro, o grande empresariado, a mídia e a aristocracia do poder público é uma aliança que não tem lugar para o povo brasileiro. É uma aliança que quer salvar-se a si mesma, é uma aliança que quer salvar quem está com problemas políticos, é uma aliança que quer salvar é, as instituições, mas a cúpula institucional e quer salvar o interesse do sistema financeiro. O povo é um detalhe nisso tudo. Quem tem que estar ao lado do povo somos nós, ao é partido dos trabalhadores, os movimentos de esquerda, os movimentos sociais. E não é por outra razão, não é por outra razão e é por causa do nosso compromisso e da nossa postura nessa luta recente que nós tivemos contra o impeachment e de enfrentamento às reformas, que quando se faz uma pesquisa aqui no Brasil... O partido que aparece como preferência nacional é o Partido dos Trabalhadores. E quem aparece na frente nas pesquisas eleitorais para a presidência da República é Luiz Inácio Lula da Silva. Por quê? Porque nós somos olhados como esperança. O PT está resgatando a esperança do povo brasileiro. O povo está olhando para esse quadro todo e está pensando o seguinte, escuta, mas essa gente era a gente que tirou o PT? Essa gente era a gente que acusou o Partido dos Trabalhadores, que disse que aquele partido era um bando de corrupto? É essa gente que está governando e está retirando o direito dos trabalhadores, direito do povo brasileiro? as pessoas estão começando a ter consciência. Então, pensa na responsabilidade que nós temos com esse país. Porque depois de tudo o que aconteceu com o PT, da caçada que nós somos submetidos, da caçada que o presidente Lula é submetido, porque o presidente Lula, dia após dia, tem a sua imagem desconstruída. O Laufer, que é a utilização do direito para desconstrução, da lei para perseguição, é o que está vigorando nesse país numa guerra, você elimina fisicamente o inimigo. Num Estado como o nosso, pretensa democracia, você utiliza os mecanismos jurídicos para você eliminar a cidadania, para desconstituir a pessoa. Porque sabe o que, que eles querem, presidente Lula? Eles querem que o senhor não seja candidato a presidente da República. Porque se o senhor for candidato, o senhor vai ganhar. E vai ganhar com uma margem imensa de votos. Então, a grande tarefa nossa, companheiros e companheiras, é denunciar essa caçada. Uma eleição nesse país sem o Lula não é uma eleição, é uma fraude. Nós não vamos deixar isso acontecer. Nós vamos para a rua, presidente, te defender, defender esse partido e defender que o povo possa votar e escolher o seu dirigente através de um programa que seja avançado. Por isso eu fiquei muito feliz com o resultado desse Congresso, estou muito feliz de estar aqui com vocês, estar participando desse processo histórico que o nosso partido está de pé e está dando respostas a essa situação toda. O PT que saiu do 6 Congresso, que saiu do Congresso de São Paulo, Marinho, que está saindo daqui, é o PT aguerrido que nós precisamos, radical na defesa da democracia, também do empoderamento da sua militância, é o PT que vai fazer as alianças preferenciais com as forças populares e progressistas, com o movimento social, com as ruas. É o PT que vai estar ao lado das mulheres, dos jovens, aliás, eu quero parabenizar os jovens aqui, porque o nosso Congresso teve muita juventude participando e isso foi muito legal, muito legal mesmo. E é ao lado da juventude que nós vamos estar nessas bandeiras, ao lado das mulheres, ao lado dos negros, das negras, no enfrentamento a essa discriminação que nós temos, nossos, dos nossos indígenas, da população LGBT. Enfim, ao lado do povo nas ruas. É um PT para resgatar a esperança, companheiros e companheiras. Essa esperança que nós já vemos e começamos a resgatar quando saem as pesquisas. É um PT forte, aguerrido, generoso e solidário. Um PT que tem a clareza da sua responsabilidade na mobilização da sociedade. E nós vamos sair daqui com a, com a certeza que nos cabe defender o presidente Lula e construir o caminho para que voltemos a governar esse país em 2018. Viva o PT, viva São Paulo! Obrigado, presidenta Gleise Hoffman.